Olha, eu acho que foi fenomenal agora. Ainda está a gravar. Não tem problema, não. não mas tu não paraste. Tenho que tocar na tecla para parar.